A arte é uma manifestação Do espírito É uma manifestação da alma É algo que vem de dentro Ela não precisa de eles lançam búzios para a mesa. à média luz da vela acesa. E eu sou felino. E quando exponho as minhas ideias em veneza, aos vossos olhos, só a ciência faz sentido. Mas a certeza é que faz falta à fantasia. E se isso hazia, a audiência. Paciência, porque eu não vou deixar de alimentar um minotauro. Beijinho no ombro e duck face, como amor uh. Não vou bater na mesma tecla. Sou o piano do palco. Querem clones neste move, só que eu nunca vou deixar. e não vou ficar alterado, eu vou ficar é em buenificado. É também devias ter estado. Se não estás bem informado, já vivi tanta mentira Ainda bem que tá gravado, eu tinha o dedo no botão para a gravação do áudio de cair, duzentos já deixei uma armadilha muito antes de cair, curiosos que apostem por nunca vai falir, sei que os cães vão ladrar e as ovelhas vão balir, é assim, é assim. eu não pago este beat se no título estava free, Morre como o Stephanie, e diz olá por mim e diz ao oh, Saramak que eu não curti do cain, diz ao oh, B.I.G. que a minha B.I.C. diz I'm gonna be right here quando fala o M.I.C., the way I see, todos temos posições, a oficina para os doentes e a forja para os anões, a torre para a princesa, calabuço para os cabrões, batalhas para os guerreiros e cuecas para os cagões, Boy, Quando diz que já prestas atenção ao pomos nos caldeirões Tu não és o tenecas, não me venhas dar lições Porque tu tens 20 anos e a terra tem milhões Mangai, eu sou crones nas barras Eu olho à minha volta e todo lado, chupa cabras Mas eu tenho mini-meus, sabem dar valor às fadas Isso é uma resposta para um quequeiro de calas. É. Eu não me calo só porque tu não falas ou se falas Já foi dito por mais de 40 almas Estão todos no armário e são mais de 40 nardis. faz 40 sons tiver 40 marcas Dá-me um ralas, que queres ver as dedadas Quantas imagens tenho eu de turpadas Quantas miragens o absinto verde vos podia a conceder eu os terça ciladas, uh, fuck uh. you! Queres ir dar uma volta hoje? Posso levar o meu carro se quiseres. Não posso hoje é a noite toda analisar propostas de editoras Ou ouvir a, a temporada 4 da Anatomia de Grey Digo eu enquanto fecho o meu tabuleiro ija nas sombras Isso que eu encaixo Mesmo estando em baixo estou no auge deste baixo E não me de de baixo ah. Porque eu sou esse gajo sem meados neste acho lá para meados deste março a separar-me como um baixo Como as pontas de tabaco no meu maço Eu acho que somos metades destinados ao fiasco Induzidos ao diabo, revertidos ao passado E é preciso ser muito homem para tatuar um viado Sua fufa! Durante o meu papá tu vais ser papá Tu vais ser papá no meu reinado Toma pá com que eu cave, toma pá que este no meu braço daço é a forma como abraço o meu nome no legado uh, no fundo do legado deste traço eu caso quem caso bruxa estarei sempre embruxado uh, com um nome machado pela sombra do ditado dá valor à minha vida, a vida é só um estado BE A SELF BOY É eu a ver boys estão com medo de ser eles próprios só para agradar um público em especial man. I'm fucking with that shit ou oh, não BDR Never did Never will Props man. mas meu prisma missão